E tá suaves? Okay. Eu vou segurar aqui e vou indo. Ih, vou voar Pleno. Estou pleno na boia. Você é sendo a senhora. Teve minha senhora na boia. E teve voados que eu ainda estava na pior. Show you twice. Had to toes and then you're gonna die. Have a secret. Mais de 20 anos que eu não venho aqui e tá muito bonito, cara. A estrutura mudou muito, tá reformado. Nossa, tá lindo o BitPipe. Dá uma informação pra vocês: o valor do ingresso: 255 reais, pagando no Pix, 270 pagando no cartão de crédito. Você pode ir comprar o seu ingresso diretamente no site do Beach Park, em então, 2023 de janeiro, saiu tá aí o preço. E outra coisa legal para vocês, seus queridos amigos com probleminhas que nem a gente, TDAH, ansiedade, depressão, para você que tem família especial, ser especial, tem autismo e coisas do tipo, aqui no Beach Park você também pode pegar uma pulseirinha para você deixar de pegar as filas, se você for comprar o um ingresso já é interessante você ver isso no site, porque tem desconto também, 50% de desconto e eu tô com um negócio no meu nariz, agora que eu percebi. 50% de desconto para pessoas portadoras de necessidades especiais, ok? Então tá aí a dica do The para pra vocês e espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixe de dar o seu like aqui embaixo e compartilhar, porque ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Tamo junto! Com certeza. O tipo, Parque é um grande banheiro, né? Eu não quero pensar por esse lado, não. Eles colocam um químico na água que deixa o xixi azul. Não, não, isso é história para poder dormir, filho. É tudo mentira, sabe? Ai, meu Deus! aqui porque tá na hora de ir embora, mas como eu não consegui ficar com o celular o dia inteiro, eu vou aproveitar aqui o finalzinho do dia para mostrar pra vocês um pouquinho das atrações aqui do Beach Park pra vocês verem o que, que vai esperar vocês aí quando vocês vierem aqui pra Fortaleza. Fato curioso pra vocês, quando eu era pequeno eu vim aqui de anos atrás, né? Eu tinha altura e tal, mas a minha mãe e meu padrasto não deixaram eu ir nesse brinquedo que é um insano. E eu cresci com isso falando um dia eu vou voltar nessa merda e eu vou, e aí eu vim insano. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho do negócio. <risos> Aquele ali é o um Insano, que é um dos maiores tobogãs, se eu não me engano, da América Latina, não sei, gente. Deote não é cultura, tá? Mas você desce em 5 segundos a 100 km por hora. Só que aqui, aqui, nessa parte coberta aqui, você sai do tobogã e você bate a bunda nele de volta. Então, to cuidado, que eu bati minha bunda e não foi legal. Dica do Deote. O novo deles que é o Tobo Music Cara, e é muito maneiro porque é um lugar que você vai dentro do escorregador fechado, escuro E aí tem um monte de luz de LED passando e música tocando Cara, eu achei um dos mais sensacionais aqui do Beach Park E recomendadíssimo aí pra vocês também Venham no Tobo Music Porém, tem essa fila aqui, ó A fila do Tobo Music é um negócio de pelo menos de 50 minutos É isso que é o grande problema, né? Isso, é muito legal, olha como é que é o negócio É muito doido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 Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês, cara. Eu tenho uma reclamação pra fazer do beach park, tá? Eu já tava achando o Brasil caro, mas o beach park ele é tipo três vezes mais caro do que o resto do Brasil, velho. 75 reais, dois hot dogs, dois fandangos, dois refrigerante de latinha. R 12 reais a lata de Guaraná. Tipo, mano, é um valor que eu acho que não faz nem sentido, tá ligado? Quer ser tão caro desse jeito. Sendo que você já tá pagando R$255,00 pra estar aqui por pessoa o dia. Mas, tudo bem, é preço de parque de diversão... Estou rico! Estou rico! Estou bonito, rico! Oh, oh, um para comprar um novo. É isso, mas o que eu recomendo para vocês é vocês virem com comida, para vocês não terem que comer aqui no parque. E eu recomendo vocês trazerem então, também uma garrafinha de água ou comprar uma só e ficar enchendo. Agora, uma coisa que eu não vejo muito, garrafinha de água mesmo, né? Tipo, água grátis, você não tem isso. Então eu acho que isso é uma coisa talvez até cultural, né? Porque aqui no Brasil não tem água gratuita, né? Nos restaurantes, etc, que a gente vê no Canadá. Então traz a sua, você vai se dar bem. Beleza, é dica do Deote aí pra vocês do Beach Park. Gente, vou tentar fazer uma coisa idiota e vou ver, vou ver quantas pessoas tocam na minha mão. Só pra diretisse. Brother, toca aqui, toca aqui, toca aqui, cara! Toca aqui, é nóis, tamo junto! Um. Toca aqui, cara, toca aqui! Dois, é nós! Toca aqui, brother! Três, valeu! Ô, brother! Toca aqui, cara! É nóis! Quatro! Valeu! Eu sou muito idiota e o brasileiro é o melhor povo e eu posso provar pra vocês! Eu vi isso no vídeo de um gringo, cara, é muito engraçado cara. a reação das pessoas, é tipo assim, como assim? <risos> é muito bom, quatro pessoas, tamo junto, parei de ser idiota. Agora é o seguinte, eu larguei a Sandra ali, não tá na de ir embora, são 10 minutos para parque fechar, e agora eu vou esperar a Sandra. experiência maravilhosa, adoramos. O cearense pra mim é um dos melhores povos do Brasil, hands down. Zero reclamações do cearense. Todo mundo muito legal, muito solícito, cara. O pessoal do Nordeste é maravilhoso. Enfim, estou muito feliz e muito triste de estar indo embora, né? Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Pena que eu não consegui filmar tanto pra vocês aqui no Beach Park, gente, eu fico sem o celular, né? Pra ir nas atrações, nas tobogãs, etc, não dá pra entrar com o celular. Então fica aí a dica pra vocês também, tá? Não dá pra chegar com o celular e descer nos tobogãs e tudo mais, tá? Não. Se o Vini vai ouvir isso aqui tan, tan, tan, tan, tan. I wanna know Se o Vini tá vendo os vídeos inteiros Se tiver, ele vai colocar essa parte Olha isso aqui que delícia Anelzinho de lula fresquinho Lagosta e camarão Gente, assim, pra quem tá olhando e Nossa, você tá milionário? Não, gente Eu não estou milionário, eu estou inconsequente Mas... Essa lagosta aqui, ó, 100 reais, quatro lagostas, 30 reais e 40 reais. Então, ó, o preço aqui de Mucuripe tá show! Show! A gente voltou aqui em Mucuripe, né? Claro. O que você tá fazendo aí? Você tá fazendo uma massagem na praia. Nossa, eu também tô, e tá. Ai, meu Deus. Eu não vou mais embora de Fortaleza, tá? Vou virar cidadão cearense e é isso. Muito obrigado. Tá, onde é que eu tiro meu passaporte cearense? Eu não vou mais embora. São Paulo é o cacete não quero mais pegar trânsito, eu vou mudar pra Fortaleza, gente. Eu tô fazendo massagem na praia. <risos> Isso é muito bom. Olha essa moambeira entrando, no voo. Ai, gente, vai fazer o quê? Olha o meu que tá chegando, gente. Vai, vai pegar o voo. Tchau. Te vejo daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau. E assim, eu ia cena pegar um voo separado, porque é com milha e etc. Então ela tá indo num voo de agora e eu vou no próximo voo daqui a uma hora. É. É legal, tá? Valeu. também, tchau, tchau. Cheguei em Guarulhos, voo super tranquilo de Fortaleza para cá, teve uma turbulência bem grande no final, mas fora isso tudo certo, sim. É estranho viajar sozinho, né? Tô sempre acostumado a viajar acompanhado, a Sandra veio comigo, agora viaja sozinho. Mas é bom que, cara, eu fiquei colando figurinhas, eu fiquei vendo um vídeo no YouTube e uma coisa muito interessante que aconteceu, um dos comissários de bordo é seguidor aqui do canal. Então, cara, deixa um abraço aí pra você, Ramon, tamo junto, cara, valeu pelo papo lá no voo e, pô, me tratou super bem no voo também, fiquei, fiquei até envergonhado, mano, falei, nossa, velho, que isso, <risos> mas muito legal, velho, eu sempre fico muito feliz de encontrar com o seguidor, então, mano, você me segue, fala comigo, velho, pode falar, pode falar, troca ideia, você vem por aí, pode vir trocar ideia, que eu sou de praça pra trocar uma ideia, mano, suave mesmo, então um abraço aí pro Ramon aí, Bora bora pra casa, onde estamos hoje? Estamos no cão, velho! Estamos com a Priscila, estamos com o Ole, estamos com o Zica! Quem estava com saudades do Zeca Zica no meu canal? Ah! Deixa o like, compartilha! Vocês estavam com saudades do Zeczica no meu canal, né? Fala aí! Ah, É isso mesmo, já ouve o Zeczica, deixa o like, hein? Olha que delícia, hein? Olha isso aqui, rapaz! Olha ali! Ah, é o Inception! Inception. Deote sendo de no The Otis, <risos> Hoje aqui no Cão velho com meu brother, Zach Zica. Para quem não conhece, Zach War, Zach Guerra. Um amigaço de Vancouver, do Canadá. Nunca veio pro Brasil, eu vim encontrar com o Zeke, Agora tá morando em São Paulo, graças a Deus. Agora trabalha com a minha mãe, inclusive. Então, tem que encontrar o Zeke, né? Não tem como. Então, deixa o seu oi pro Zach, se você o tempo de Twitch. Olha é é aqui, olha quantas bolinhas tem, duas Tem mais bolinha aqui, Oli. vai, vai, vai olha Bateu a bolinha? Bateu, vai, olha, vai, olha vai, vai, vai, vai, vai, vai, Bate ele, bate ele, bate ele de futebol, e hoje eu espero muito que o nosso Palmeiras ganhe, porque eu estou com aquele sentimento bom, estou com um sentimento bom de que hoje vai ser um jogo top, hoje vai ser um jogo top. Vai, camelão! Uh! Gente, vim fazer uma surpresa para um seguidor e amigo meu da Twitch. Uh! Não ainda, cara, é Tudo culpa da namorada dele, Andressinha mandou mensagem para o Camilo gosta muito de ser, tá em São Paulo, vamos lá ver ele, falei, vamos. Tamo Mais aí, tamo Bora, aí. Mano. Bora, caralho. Uh, Ser brasileiro toda sua vida. Quando surge ao viver de imponente. Como eu falei logo no começo do vídeo, nós íamos ganhar e ganhamos, caralho! Ganhamos! Eu! pra ganhar até do xadrez. Ah, você tá tirando, mano. Respeito os porcos, caralho. Aqui é Palmeiras, porra! Campeão!